Fala, fala galerinha! É isso, eu, sou. eu sou Norberto Caramba. e esse é mais um Elefante Literário com mais um vídeo do Clássico Tube e dessa vez falando sobre o livro Razão e Sensibilidade de Jane Austen. ainda não conhece o clássico tube. Essa aqui é a segunda edição. Na primeira, a gente falou sobre Frankenstein. O vídeo vai estar aqui no box da de descrição. E aqui no box também tem um link do grupo por onde você pode participar e interagir com a gente, já que a gente já tá em quê? Votação para o terceiro livro. Aproveitar a situação para dizer que amanhã tem hangout de discussão. A gente vai ter uma convidada ilustríssima, Bruna Miranda. E quem vai estar comandando vai ser a Aninha da história da Persone e Maremoto. Vai ser Massa. Então, amanhã, 18 horas do ar. De Brasília, todo mundo ligado lá na história da Persona. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo. Todo mundo vai estar discutindo as impressões sobre essa leitura. Falando brevemente, assim, bem brevemente sobre a sinopse, a gente vai logo dizendo que não tem como a gente fechar uma história assim, Redoninha, porque, gente, é muita coisa que acontece. A gente pode notar que a história gira em torno de duas irmãs, Mariane e Eleanor, e a gente vai conhecer um pouco do panorama que elas vivem, na verdade, porque é uma coisa muito ampla, não é uma coisa assim, muito, né, certinha. É uma coisa que envolve, assim, pela época, né Porque é um livro antigo e tal, clássico Uma coisa que envolve casamentos E estruturas familiares muito tradicionais Aquela coisa do tipo Então é muito legal porque a gente conhece muito a fundo Assim, é uma infinidade de personagens Que a gente, meu Deus do céu Essa sociedade, né, muito tradicional onde elas vivem Ela é bem retratada na escrita de Jane Austen Que no meu caso É a primeira impressão que eu tenho, né O primeiro livro da altura que eu tenho a oportunidade de ler E assim como a primeira edição de Frankenstein Eu achava que seria mais difícil, só que na verdade não foi, como muitas também não serão no futuro. É que... Eu cheguei a falar essa frase. Eu acho que porque, na verdade, a edição da Penguin tem uma tradução muito... Não é simples, mas é meio que simplificada, sabe? É bem direta a mensagem que, que o texto tem a passar ao leitor. Que, inclusive, eu já ouvi da nossa amiguinha Bruna Miranda, que não é tão difícil assim, mesmo na edição original, que é uma coisa tranquila de ser lida. Eu acho que é uma, uma característica da própria autora. Mas, é, mas tem... Ela também falou que o vocabulário é um pouco rebuscado também, isso né? É, não é, não é de, de, de todos sim. Gente... Mas é de boas, assim, não, não é usar não... palavras dela, não é um beijo de 20 cabeças. Sim, não é tipo, <risos> nem um jovem adulto, mas também não é uma coisa super difícil. Não é uma coisa que você pensa, caramba, eu não vou entender o que estão falando. Tem uma palavra ou outra que a gente não sabe o que é, mas pelo contexto... É, assim, você não vai deixar de entender nada da história, porque, sei lá, por causa de uma palavra. O que facilita a compreensão né do texto é que o narrador é em terceira pessoa e ele é meio que impessoal, mesmo que ele se, se volte mais para a irmã Eleanor, que é a mais velha. Apesar dele ter essa, esse foco meio que implícito, ele trata de todos os personagens de uma maneira equivalente, porque cenas diferentes são vistas sob o ponto de vista de personagens diferentes, dependendo do momento da história em que a gente a tá... a gente tá ali lendo, né? Como a gente já lê e Preconceito, que é um outro livro da mesma autora, a gente vai perceber que as duas irmãs, de acordo com suas personalidades, a gente percebe que uma justamente segue mais essa questão da razão e a outra é um pouco mais sensível. A gente conhece as visões diferentes que elas têm de uma mesma situação, então a gente consegue ter o que comparar e conhecer muito a fundo a personalidade de cada uma, que são bem diferentes. E assim como elas são bem diferentes, são bem diferentes também as personalidades dos vários outros personagens que tem no livro. Isso é um interessante, porque como tem muitos personagens, não é interessante que você leia um pouquinho do livro hoje e leia outro daqui a três dias. É você tem que manter uma constância na leitura para poder a história fazer um sentido na sua cabeça, pra ficar tudo bem encaixadinho. A pessoa lê fracionado, né? A pessoa ficar só perdida. Um ponto que me incomodou bastante, assim como eu Amplio Preconceito, são as relações que existem entre os personagens. É uma sociedade muito tradicional, é uma coisa assim, muito, é? Né? Família tradicional brasileira. Sim. Que não é brasileiro no caso, mas enfim. E é uma coisa que gira muito em torno de casamento. Você tem que casar com uma pessoa que tem tantos dinheiros, é. tem uma renda anual boa. Casamento arranjado. É, é um muito. casamento arranjado, uma coisa concreta. Só que assim, é lógico que é um clássico e a gente precisa entender que essas questões precisam ser relevadas. Um livro extremamente importante, né, porque senão ele não teria assim, ele não teria a magnitude que ele tem hoje em dia. Até hoje em dia no caso. São certas coisas que incomodam, porque né, estamos em 2019 mas que precisam muito ser relevados, essas questões culturais que são trazidas aqui no livro. A gente não pode ler um livro como esse, que foi publicado em 1811 pela primeira vez, com os olhos de uma pessoa de 2016. Ah, inclusive sem contar que sim, já vamos avisando que vão ter muitos personagens muito babacas e machismos e coisas do tipo, então vamos relevar e entrar na... na história no sentido da época, né? Então vamos Personagens falsas, né? <risos> Duas caras já existiam desde essa época interesseiras, tá? Yeah! Porque é, <risos> Bom, relavando tudo isso no balanço geral. Foi uma leitura mais uma vez muito legal, assim, é muito muito massa estar tá, descobrindo esses clássicos tirando um pouco dos estereótipos de a gente achar que é sempre uma leitura muito pesada e muito chata e não é. A gente tá tá percebendo isso. Fica a dica para quem tá pensando, né, em tentar abrir um pouco mais a cabeça e os... Até porque são livros muito importantes, não é que são clássicos, né uhum. gente? Então é uma literatura que influenciou muito a literatura que a gente conhece hoje em dia. Então são meio que modelos ali que a galera lê pra se inspirar e pra ver uma questão de uma escrita. Né? Então são livros muito importantes e que merecem ser lidos. Então se quiser comprar o livro a gente vai deixar o link que já ajuda o canal e você já tem essa leitura super massa. E a gente também vai deixar o link geral, então se você ainda tem vontade de fazer um estrago aí... Investimento, é um investimento um livro, é um investimento. Sim. É. Com certeza. <risos> Inclusive hoje é o okay. quê? <risos> é Black Friday, então, ó, todo mundo, se quiser usar o link do Elefante, estaremos agradecendo. Não esquece que amanhã, às 6 horas, o horário de Brasília, tem Hangout com a Aninha do Estante da Pessone, Gabriel do Maremoto TV e Bruna Miranda no canal Estante da Pessone. Então fica ligado no grupo já pra saber também qual é o próximo livro, né? Que aí, em breve estaremos descobrindo qual será. E se gostou do vídeo, não esquece de dar uma curtida. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica ligado no outros da aqui. Valeu! Valeu. Pra... Então fica ligado pra. Ixi, Maria, fica ligada! Okay. <risos> então, vai... então fica ligado que essa galera vai estar tá discutindo todas as impressões sobre as leituras e vamos ver o que. Um pouquinho leituras! Terminar? Para leituras! O que? <risos> Eu não consigo terminar essa frase só! <risos>